Putz, amigo, eu esqueci o dinheiro em casa, hein? Caramba! Será que você pode deixar para uma próxima corrida? Olha, eu tenho uma maquininha. Se quiser, eu aceito débito e crédito. Fala aí Drivers, Lucas aqui, motorista de aplicativo já vai fazer dois anos e no vídeo de hoje eu vou falar sobre a melhor maquininha para você evitar calotes tanto na Uber quanto no 99, hoje em dia tá demais viu, os passageiros querem dar uma desperta de achando que o motorista é besta e você tendo uma maquininha dentro do carro você evita o problema depois no final da corrida, então assista esse vídeo até o final que eu vou te falar quais são as melhores maquininhas, as melhores condições e qual eu recomendo para você trabalhar como motorista de aplicativo, e se você não deixou um like ainda nesse Vídeo já deixa o like aqui agora, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. Beleza, eu também já quero deixar bem claro que, pra gente que é motorista de aplicativo, não precisamos daquelas maquininhas gigantes que imprimem papel e nem nada disso. Uma maquininha pequena ali que faça a conexão Bluetooth já tá de bom tamanho. Porque a gente também não circula muitos valores de venda e os passageiros não se importam de receber aquele comprovante. E o legal é que todas essas maquininhas pequenas elas têm um valor muito acessível. E eu já vou começar a falar sobre elas. Vamos começar então pela Samap. A Samap, como eu vou colocar um print aqui na tela, ela está com a taxa de 1% pelos três primeiros meses. Mas tome cuidado, porque esse 1% nos três primeiros meses é quando você acumula até 20 mil reais. Passou de 20 mil reais, a taxa vai para 1,90%, o que é a menor taxa do mercado. Mas não é porque ela é a menor taxa do mercado, que ela é a melhor para a gente que é motorista de aplicativo. E hoje eu já vou te explicar o porquê. Quando você vai realizar o saque pela maquininha Samup, infelizmente eles só vão disponibilizar o valor para você no próximo dia útil, ou seja, se você receber no sábado e domingo e precisa do dinheiro ali com urgência, infelizmente você não vai receber, só vai receber na próxima segunda-feira, isso se não atrasar para terça. Ah, e a Samap ela infelizmente não nos dá uma opção de cartão pré-pago, que a gente pode utilizar o saldo da conta para poder receber ali os valores. E isso já é um ponto negativo para ela. Então, por mais que essa Map tenha o menor valor do mercado de débito, só esse fato de receber um dia após já quebra um pouco as pernas. Então, vamos falar sobre a PagSeguro, mas eu vou ser sincero para vocês, eu não utilizo muito essa maquininha. E eu já vou te explicar o porquê. Por mais que a maquininha da PagSeguro, ela nos dê a opção de receber na mesma hora, ela ainda peca um pouco na questão do suporte problemas na maquininha essa minha maquininha aqui ó eu tenho ela já faz mais ou menos dois anos e meu, vou falar pra vocês, a bateria não dura muito tempo, a taxa é acessível, que eu acho que é 1,99, vou colocar as informações aqui do lado também para vocês verem a PagSeguro, ela nos dá a opção de um cartão também pré-pago que todo o valor que a gente recebe ali na maquininha ela fica disponível geralmente até uma hora depois, não é 100% na hora, o que é uma pequena desvantagem a PagSeguro, ela tá com uma promoção também, que nos três primeiros meses você tem 0% tanto no débito e no crédito, após o valor de R$ 1.500 ou os três meses, o valor volta ao normal. Agora, a Mercado Pago, que é a maquininha que eu utilizo com frequência, porque ela, além dela me dar a opção de receber na hora, eu já posso passar em algum posto para abastecer o meu carro, o que é uma super vantagem dessa maquininha. Taxas dela é o mesmo valor da concorrência, eu vou colocar aqui do lado. E o que eu acho mais interessante dessa maquininha é quando você vincula ela à sua conta Mercado Pago você acaba adquirindo várias promoções tanto no abastecimento tanto na alimentação que nesse mês agora de agosto eles nos deram um cupo, dois cupons de desconto para o um mcdonald's no começo do mês eles deram um cupom de 10 reais de desconto nos postos shell e as outras maquininhas elas não têm essas promoções de desconto em alguns estabelecimentos mas as três maquininhas elas são ótimas para o trabalho de motorista de aplicativo eu vou deixar o link dessas três maquininhas aqui abaixo caso você queira adquirir uma dessas maquininhas todas elas estão com desconto e junto a esses links tem todas as informações que você precisa saber sobre essas maquininhas, beleza? E o bom de você ter uma maquininha, como eu mencionei no começo desse vídeo, é que você vai evitar calote de todas as formas. Claro que vai ter aqueles passageiros que vão insistir no calote, mas tendo uma maquininha você tem até 50% de chance de evitar um calote não pago. E você não tem a chance de ter o acesso bloqueado na Uber devido a você ficar toda hora jogando valores para depois. A 99 a gente tem que cobrar na hora, então é bom a gente ter a maquininha, beleza? Bom, esse é o vídeo de hoje. Trouxe para vocês as três melhores maquininhas do mercado. Você pode se sentir à vontade de escolher uma das três aqui abaixo na descrição do vídeo. E eu espero que tenha ficado tudo muito claro. Agradeço por ter assistido até aqui e até a próxima. Falou, tchau!